Oi, sou a Cup, e há um tempo atrás eu fiz esse vídeo chamado Eu Não Sou Gay, em que eu disse, bem, que eu não sou gay, mas mesmo depois daquilo eu continuo recebendo comentários dizendo, ah, você é gay, ele é gay, ele é gay por causa disso, é muito gay, então né, eu resolvi ouvir as pessoas, eu decidi ouvir o clamor do povo, as vozes que enchem os meus comentários Que eu acabo deletando muitos deles, por isso que vocês acabam não vendo muitos Mas eu decidi ouvir os meus comentários Para descobrir o que eu faço para deixar de ser gay É porque dizem tanto isso, apontam tanto como se fosse uma coisa ruim eu acho que eu tenho que deixar de fazer essas coisas para deixar de ser gay, né? E para isso, eu vou ler os comentários que vocês deixaram pra mim na internet com todo carinho que existe. KKKKKKKJJJ, viado, viado, viadão, tu és. Ou não tão carinhosos assim. Não é só emo, é gay. acho achua, achua, achua, Só que não. Vocês podem se decidir. Mano, tu não é emo, tu é gay. Também acho que ele é. Tá, mas por quê? Eu quero motivos. Eu trabalho com motivos, com razões. Eu faço um vídeo chamado Eu Não Sou Gay. Aí a pessoa vai lá e comenta. Tu é viado sim. What's the point of doing that video then? Ah, gente, mas eu quero motivos. Eu vou tentar procurar aqui. Motivos para os comentários me ensinarem a não ser gay. Vamos ver. É o seu cabelo. Meu cabelo? Como é que eu fico o meu cabelo? E agora? É o bastante? É o seu cabelo e a sua voz mesmo. Qual o problema da minha voz? A minha voz é gay? Eu sou gay por causa da minha voz. E assim. Satisfeito? Uma voz mais grossa? É bom bastante? Aposto que agora essa voz seja menos gay pra você. Acho que é pelo seu modo de falar. Gente, eu não sei nem o que isso significa. O que é o meu modo de falar? O que, que o meu modo de falar faz eu ser gay? Acho que eu não falo top bastante, cestou. Ah, ele parece ser gay ao invés de emo. E não dá pra ser gay e emo ao mesmo tempo? Tem que ser um ou outro? Top. Cara, além do cabelo, você meio que dá pinta. Ah, o que que é dar pinta? Eu não entendo. Cara, além do seu cabelo, você meio que dá pinta, seu jeito de gesticular e tal. Satisfeito? E agora? O meu jeito de vesticular agora? Seu viadinho, você gosta de homem? Isso sim. Seu boiola! a ah, Eu não sei nem o que eu faço com este comentário. Eu acho que... Eu acho que assim já deve ser não viado bastante pra essa pessoa. Eu espero é porque você é diferente, fora do padrão e a maioria das pessoas não conhecem muita coisa então ser diferente é ser gay para elas então quer dizer que o fato das pessoas acharem que eu sou gay é por causa que eu não me adequo à forma que elas esperam que eu seja? hum... talvez as coisas sejam mais simples do que parecia esse tempo todo talvez em nenhum momento a culpa disso tudo foi minha, e sim na sociedade, que tem pouca aceitação com pessoas que fogem daquele padrão, hum, então não são vozes, cabelo, modo de falar ou de gesticular que me fazem ser gay. As pessoas acham que eu sou gay porque eu não correspondo com os estereótipos de masculinidade que a sociedade preza. Ao tentar me categorizar como gay, eles tentam me ofender. Mas eu acho que somos todos maduros aqui pra reconhecer que gay não é ofensa. Gay é só uma pessoa que gosta de outras pessoas do mesmo gênero, romanticamente ou sexualmente. E eu, como eu já disse antes, não sou gay. Tampouco eu sou hétero. A culpa disso tudo não é minha. E não faz sentido me preocupar com coisas desse tipo. Porque eu deveria me importar em ser quem quer que eu seja, independente de seguir qualquer padrão imposto pelas pessoas. Ser o meu autêntico eu. Ou talvez só achem isso por causa do meu cabelo mesmo. Sei lá.